Então, caminhando aqui nas ruas da minha cidade, Iraí, olha só que coisa linda que eu encontrei. O que a natureza nos oferece de belo. O que ela tem de mais agradável. Lindo. Maravilhoso. Aqui na rua. O que, que significa? O que, que eu entendo isso? O que, que a natureza está querendo me mostrar? É possível você transformar a sua vida a qualquer momento durante a sua caminhada. É importante caminhar, é importante acreditar, é importante você olhar no seu interior e perceber que a própria natureza nos mostra a sua beleza. E essa beleza da natureza que nos encanta no olhar, porque aqui é a essência da, da flor, é a essência da planta, é o coração dela mostrando o quanto ela é bela. Parece poesia. Parece que a vida é tão fácil, e é. Eu que passei por todas as dificuldades, eu sei o quanto é belo você apreciar aquilo que a vida te oferece. Uma consciência plena, uma consciência de luz, uma consciência de que é possível sim, numa decisão forte, numa não num acreditar que a sua mente tem poder, não acreditar que o poder está dentro de você, transformar, modificar e começar a construir uma vida maravilhosa. Tenha calma. Se está um pouco difícil a sua vida, se há muitas dificuldades, se há uma espécie de desânimo, sofrimento, eu sempre digo como terapeuta que é o melhor momento da sua vida. É o momento em que você tem que parar, desconstruir o que você já construiu e ressignificar as emoções para você caminhar olhando o belo da vida, para você caminhar olhando a sua beleza interior, para você caminhar olhando aquilo que você é, porque você é belo, você é maravilhoso, você é potente, você nasceu para brilhar, você nasceu para prosperidade. só que tem que ter paciência, plano, serenidade, comprometimento, como essa planta, essa natureza tem. Tudo tem o seu momento. Tudo é maravilhoso. Tudo é belo. Acredite em você. Acredite na sua mente. Acredite nas possibilidades. Porque tudo está à sua disposição. Se você não está enxergando o belo, é porque o belo não existe dentro de você. Você vai sentir o amor se você vive o amor. Você vai sentir alegria se você vive a alegria. Você vai sentir a beleza da natureza externamente, porque dentro de você também existe um belo. É possível. Acredite, vá em frente, olhe o seu interior, plante essa semente e faça essa semente germinar do grande poder que você é. Olha que lindo. E isso você é. Você nasceu para ser forte para ser próspero e para brilhar como essa flor está brilhando aqui numa esquina da rua da minha cidade. Ame-se e seja belo. Um grande abraço. Namaskar.